Bora lá tirar. Oi ah, malta estou aqui gravar mais um vídeo Hoje aqui de Minecraft 1.16 um Não me lembro agora do número do episódio é 17 ou 18 Não me lembro malta Mas sei uma coisa Eu disse o que um, de, um destes dias que eu ia pôr no Episódio 20 No difícil mas eu vou já pôr é um desafio para mim E bora lá para a vida deus Malta Pelo visto eu já estou rico olha, olha só isto Ah eu ia agora pôr uh, farinha de osso Porque eu consegui farinha de osso uh, No Nether mais Encontrei mais tá temos que voltar ao normal agora. Pronto, eu acho que já temos sementes suficientes para replantar. Eu acho que temos. Não acham? Temos muito direito para coletar. Já coletamos praticamente tudo. Vamos lá tirar isto que já não precisamos. Isto fica feio aqui, tá? Eu acho que agora vou ver melhor. Por causa das colunas que eu tenho aqui no meu quarto, ó. estão a perceber? Vamos vir aqui. Pá. Pá. Pá. Pronto. Estamos quase. Vai, vai. Sério, ainda temos muito mais trigo. Mas não há tempo para estarmos aqui muito tempo, à espera, isso tudo. Temos que já replantar, porque vamos precisar de ainda mais trigo. Porquê? Agora estamos no difícil. E o que é que isso acontece? Uh, no difícil é preciso nós comermos muito, mesmo muito, mas mesmo muito, para não ficarmos à fome então temos que já replantar tudo <mulso> <mulso> <men> <mulso> <mulso> <mulso> <mulso> <mulso> Malta, voltei M. M. que M. M. M. Olha só isto. Aqui. Malta, agora sou eu no editor, tá? Por sem querer eu fiquei na altura sem voz, tá? Então, bora lá. Porquê? Uh, então, bora lá por aqui, tá? Vamos lá clicar aqui tudo. Uh, uh, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah. Pronto, malta. Agora, nós vamos ter que ir até lá para fazer pães, malta. E yeah, é assim, malta, que nós vamos isso tudo. Então bora lá. bora lá por aqui, malta. Malta, eu estou de novo no editor. Uh, e o que acontece? Agora ele está a explicar uma coisa e vocês não viram por isso. Por isso é que podem não perceber o que é que ele estava a explicar, tá? Não faz mal. Então bora lá, malta. Temos já 15 pães. De edição, uh, uh, devo deve estar a editar neste momento. da tá, malta? Fora lá. Vamos dar aquelas mordidelas. Que eu já comi na realidade. Então agora é vez do Minecraft ser comendo. Está <risos> hum, muito bom. Hum, a minha vida está a ser regenerada. Coisa que não acontece no mundo normal. Ok malta, só uma informação, olhem só o que é que eu fiz Primeira bigona está lá no nether e fiz outra bigona mas com isto não, não era obrigatório fazer, era só para ver se dava malta, acho eu Mas pelo menos deu malta, aqui não se nada tá e eu rejeito todos os outros, uh, todas as outras ferramentas com mais netherite, tenho aqui. Ai malta, já conseguimos fazer mais netherite, bora lá fazer. para isso precisamos de ir para o nether, tem lá todos os ouros. Ah, estou a ficar bom nelytra, malta, antes era uma porcaria nelytra, sério. Bem, pelo menos não fiquei com fome a fazer isto, bora. Malta, tá aqui, tá? Bora lá. E agora, eu não lembro como era. Deixa-me lá ver se consigo. Era assim? Não me lembro. Malta, bora lá aqui ver. É assim, malta. Pelo visto só conseguimos, não. Só conseguimos dois netherites, tá? E onde é que magos vais guardar? Guardar na minha loja. Mas no lugar mais secreto do mundo, querem ver? Este é que picareta? Ah. Ok malta todos a, a esta. Montei também para fazer eficiência todos para recuperar com os Olha, e mais carnes. Vamos pegar aqui a madeira. Para para a voltei e já temos ba ba suficiente, ba ba Bora lá agora fazer aqui um baú. Bom, vocês já devem saber onde é que eu vou pôr tá Vou pôr todos os meus netherites aqui no meio destes dois Se eu não me lembrar Eu vou ao vídeo e vejo Onde é que era tá Mas vou pôr aqui estão a ver Põe uhum. aqui os netherites e os fragmentos Tem mais ali tá eu já conheço pessoas. Já entrou aqui pessoas que me roubaram o Netherite. Que eu demorei um monte de tempo a conseguir o Netherite. Então, bora lá. Pronto. Agora precisamos de um pouco de. Netherite, ne tá? Malta, comentem aí embaixo se querem que eu faça uma passagem secreta, tipo, estou uh, aqui, de repente passo aqui, uh, uma coisa está ligada aqui, aqui, Eu passo e de repente abre-se a passagem e eu vou. Comentem aí se querem isso ou não. Ai, a pizza já está a ficar fria. Pizza! Hum! Vamos aqui e eu pensei no que? Numa nova decoração, vi, Malta, isto vai distinguir que é a minha casa. Oh. Abriu, vamos. Bora lá aqui, vou dar Ai não, é liter não Bora lá aqui Bora lá Malta, não me julguem dizendo Ah os youtubers nunca vêm a fome Eu estou com fome, eu vejo perfeitamente tudo Estou com fome, eu também fiz tipo Porque é que eu não como? Mas agora já percebi é para uh, depois aproveitar o pão, por causa que o pão recupera muita fome e é só desperdiçar o pão com uma coisinha, nada. Então, eu mais tarde como e bora lá. Ah, ah, ah, ah. Bora. Bora. Uh! Voltamos malta barra time. O que é isto malta? Eu acho que sou a pessoa que não sabe mesmo escrever no minecraft Set Dei okay. E agora Barra Time Add Malta esqueci-me Malta, a minha linda não dá a funcionar porque. Oh. Vamos a isto! Consegui aproveitar e venho aqui buscar alguns peixes. Bora lá subir e dar aquela comidinha. vai rápido malta Vamos a isto, bora bora bora Malta Quantos destes é que tem malta? Ai ai porque estou no difícil assim há é mais mobs já. Malta, eu prometo que ia agora mesmo comer os pés. mas que é isto, a minha litra não estava posta, depois não funcionou na água, normalmente funcionava. Que é isto, será que houve aqui alguma atualização e eu não soube, não vi. Malta, desculpem, foi muito rápido. Antes de ir para além vou testar, pronto, já está bom. Pronto, vem uma atelagem Bora até aqui. Eu não quero, tipo. É. Não quero ter muita fome. Nossa, bora lá aqui para a minha casa. Vou aqui guardar algumas coisas para depois. Malta, sério, nós precisamos de um malu duplo. Malta, o que é que vieste aqui fazer? Só por aquelas coisinhas, nada. Veste várias vezes só por isso. Não, quer buscar madeiras normais de carvalho. Pronto. Já tenho malta agora, bora lá voltar, muita coisa para nada Malta! Malta, sério, bora lá para casa Já volto, malta. Malta, voltei. Estive a configurar aqui algumas coisas no Minecraft. Tá, malta. Bora. Ai, que é isso? Venho agora aqui. Vocês vão perceber porque é que eu queria as madeiras. Já percebem malta? Eu volto quando já estiverem prontas. Malta voltei e não é isso só que eu queria dizer. Primeiro já foi pronto. E outra coisa já não preciso parar mais na aplicação. O que é que eu tenho agora? Agora estou a utilizar o teclado, não é o do portal, todo, ou seja, consigo parar como agora sair à aplicação. 3, 2, 1 e. Não, malta, esquece. Quando vai a aplicação, para clicar no F6. Mas o resto está tudo bom. bora lá tirar uh, a nossa litra, estamos a gastá-la Já está pronto malta Já temos muita comida É, bora lá fazer o um próprio para a comida, bora Oito Oito certinhos Bora lá, aqui, Este pau vai ser para a comida, malta. Vamos lá dar aquela mordidinha. Estou em comida, ainda não comi a minha pizza. Água! Ah, hum! Aquela é a visão? Agora. Vou aqui buscar o meu tablet. Bora lá. Malta, mas a sério. Eu não paro de ouvir, não é eu, não moço. Oi, o som. Agora, mal da voz, ouviram agora um som. É esse som que eu não paro de ouvir Bora lá para o que eu fiz aqui Ai malta estou quase a morrer Bora lá dar a mordida dela Malta vamos lá ver vamos Malta primeiro tudo Bora lá tirar este aqui Para mim vai tudo para mim e malta o que é que vamos fazer no próximo vídeo no próximo vídeo vamos alisar mais vai estar em timelapse tudo tá não vai ser timelapse de longe Não vai não vou ter duas contas ligadas vai haver timelapse tipo deu a andar muito rápido tá No próximo vídeo então vai ter uma timelapse vai ser de um, uh, uh, alisar isto tudo tá malta já tu um pouco para o próximo vídeo Por isso ficamos por aqui no vídeo de hoje tchau malta fui